M3 Matemática Multimídia Apresenta Série Matema Oi gente, tudo bem? Estamos novamente com vocês Com Joãozinho Aquele menino terrível A Sofia Aquela aluna aplicada E nossa querida e simpática professora Para contar uma Das muitas histórias Da história da matemática Desta vez Vamos ouvir um diálogo verdadeiro entre dois personagens que revolucionaram as técnicas de cálculo matemático. O nobre escocês Lord John Napier e o renomado professor de Geometria Inglês Henry Briggs. Napier nasceu em 1550 e era um homem excêntrico e tenaz. Ele simplesmente inventou uma das ferramentas mais úteis da matemática, os logaritmos. Briggs nasceu em 1561. Foi o responsável por divulgar e aperfeiçoar a criação de Napier. Classe, por favor, silêncio. Vamos começar nossa aula. Chega! Silêncio! Como é que eu posso dar uma aula assim? Muito bem, vamos começar a aula. Façam a seguinte conta. Calculem o cubo de 1,571 e depois multipliquem por 1,617 ao quadrado. Por quê, Joãozinho? Ah, certo. Mas é para fazer as contas sem usar a calculadora, seu Joãozinho. Joãozinho, é claro que sempre que temos uma conta trabalhosa para fazer, usamos uma calculadora ou um computador. Afinal, a gente já está no século XXI. Mas como você acha que se fazia na época de Cabral, quando não existia calculadora nem computadores? Professora, Cabral não viveu lá em 1500? O problema deles não era levar flechada de índio? <risos> e para que alguém vai precisar de calculadora para isso? Por favor, silêncio! <coughs> Muito bem, olha, Joãozinho... Você está muito enganado. O Tempo de Cabral foi um tempo em que as pessoas eram obrigadas a fazer muitas contas e bem complicadas. Vocês já aprenderam, por exemplo, que os navegadores tinham que se orientar em alto mar. E o único modo de se orientar era pelas estrelas. Como assim, professora? As estrelas mudam de lugar? Eles usavam mapas celestes. E para desenhar mapas celestes são necessários cálculos astronômicos. Os museus guardam até hoje as milhares de folhas de cálculo que Kepler, um astrônomo e astrólogo alemão, fazia. Mas não dava para eles inventarem um jeitinho para simplificar as contas? Pois é, Joãozinho, essa era exatamente a preocupação de um Lorde escocê chamado John Napier. Hã? Lorde John Napier, Joãozinho. O que o Lorde Napier fez para conseguir simplificar esses tipos de contas, professora? Boa pergunta, Sofia. O Lorde sabia trigonometria. E ele achava que se na trigonometria existem fórmulas que transformam produtos de senos e cossenos em soma ou subtração, então também deveria haver um jeito de simplificar outros tipos de contas. E se Lorde conseguiu inventar alguma coisa, dona? Sim, Joãozinho, conseguiu sim. Lorde Napier era obstinado e depois de refletir durante 20 anos, inventou uma forma de transformar produtos em somas, divisão em subtração e potências em multiplicação. Chamou sua invenção de logaritmos. Que nome esquisito, professor. O que significa? Em grego, logo significa razão ou relação, e aritmo significa número. Daí, logaritmo. Isso porque Napier estudou a relação entre uma progressão aritmética e uma geométrica. Essa relação associava a cada número seu logaritmo. Para que a ideia fosse útil, Lord Napier teve que construir uma tabela com os números e seus logaritmos. Essa tabela ficou conhecida como tábua de logaritmos. Ah, isso deve ter dado um trabalhão pro Lorde, né? Deu, sim, muito trabalho. Mas olha, valeu a pena, viu, Joãozinho? Porque a invenção funcionou e foi prontamente reconhecida. E é claro, Lorde Napier entrou pra história da matemática. O Joãozinho também vai entrar pra história, professora. Ele vai inventar o antilogaritmo. Ele é anti-tudo. Tia... <risos> Calma, Sofia. O Joãozinho vai ter que se esforçar mais, pois o Lorde, John Napier, também inventou os antilogaritmos, que é justamente o inverso do logaritmo. A ideia é achar os logaritmos dos números e calcular com os números. Mas depois deve-se achar na tábua de antilogaritmos o resultado de nossa conta. Então não simplificou tanto assim, professor. Simplificou sim. Um renomado professor de matemática chamado Henry Briggs tornou-se um entusiasta e admirador do Lord Napier assim que conheceu essa novidade. Mas o professor notou que poderiam ser feitas mais simplificações. Por que esse professor Briggs ficou tão entusiasmado com a ideia dos logaritmos de Napier? O professor Briggs estudava os eclipses e, como acontecia com os problemas astronômicos, os estudos de eclipses conduziam a longos cálculos numéricos. Com os logaritmos, esses cálculos eram bastante simplificados. Produtos são transformados em soma, divisão em subtração, cálculo de potências e raízes em produtos. Mas se já simplificou tanto, por que esse tal professor Briggs queria simplificar mais ainda? Porque a definição de Napier era complicada, difícil de entender, e o logaritmo de 1 não dava zero. Além disso, as tabelas de Napier eram do logaritmo de senos. Para isso, o professor Briggs decidiu encontrar o Lord Napier para discutir o logaritmo. Vamos agora a um breve intervalo. Enquanto isso, façam as seguintes contas que usaremos na segunda parte. Quantos por cento é 1.161 de 30 mil? Some 0,04% com 99,96%. Esboce o gráfico da parábola Y igual a 1 sobre X no primeiro quadrante e risque a área entre 1 e um ponto X qualquer. Série Matemática. Samuel Rocha de Oliveira Série Matemã. O professor Briggs era um estudioso competente e reconhecido na Europa. Seu entusiasmo pelos logaritmos levou a escrever ao Lord Napier pedindo que o recebesse para uma conversa em seu castelo na Escócia. O Lord Napier concordou imediatamente. A viagem de Briggs ao castelo de Napier se deu em agosto de 1615. Naquele tempo, os meios de transporte eram a carruagem e os cavalos e Briggs passou quatro dias viajando. O encontro entre Briggs e Napier foi emocionante e teve uma testemunha, o astrólogo John Moore. Vamos agora ouvir como teria sido a conversa entre esses dois homens. Saudações, Lord Napier. Saiba o Senhor que passei estes quatro dias de viagem de Londres até aqui extremamente ansioso para conhecê-lo pessoalmente. É para mim uma das maiores honras e um enorme prazer me encontrar neste momento com o tamanho gênio das ciências matemáticas. Ora, muito obrigado, professor Briggs. Não bastasse o seu gênio, o Senhor pode também assegurar do interesse e admiração que seu livro tem despertado. Eu mesmo já ministro aulas sobre logaritmos para meus alunos em Cambridge. Ah, Fico muito feliz pelo reconhecimento que meu livro sobre logaritmos vem encontrando por todo o Reino Unido e pela Europa. Sim, de fato. Lord Napier, durante a viagem, eu imaginava como pode sua genialidade se iluminar com esta magnífica ideia que veio a trazer uma importante ajuda aos campos da astronomia da cartografia, da navegação e até mesmo da astrologia, os logaritmos. Professor Briggs, essa ideia dos logaritmos não me veio de repente. Foi sim o resultado de mais de 20 anos de estudos. Eu sempre estive ciente das dificuldades que aparecem quando temos de fazer longas e complicadas contas. Sei que isso é muito comum na geografia, na física, na astronomia e na navegação. Sim, de fato. Eu tenho trabalhado com a questão dos eclipses. Assim, tenho de lidar com muitas contas e tenho sido muito ajudado pelos logaritmos. Isso me deixa, de fato, alegre. Sabe, para a criação dos logaritmos, eu me inspirei em certas relações da trigonometria. Também observei relações interessantes entre os expoentes dos termos de progressões aritméticas e geométricas. Acho que essas foram as fontes mais fundamentais para a minha ideia dos logaritmos. E então, para a felicidade de todos nós, que temos tantas contas para fazer, o Senhor criou os logaritmos. Eu fiquei sabendo que até mesmo o grande astrônomo alemão Kepler interessou-se pelos seus logaritmos. Ouvi dizer que Kepler tem utilizado os logaritmos para recalcular a órbita do planeta Marte com maior precisão. Sim, de fato, fiquei muito feliz com tais notícias. Mas chega de jogar conversa fora, caro professor Briggs. Creio que temos algo a conversar. Temos de fato. Trata-se de uma questão técnica sobre os logaritmos. Se nós a resolvêssemos, poderíamos facilitar ainda mais o uso desta ferramenta. Lord Napier, a questão é a seguinte: devemos decidir qual é a base mais conveniente para trabalharmos com os logaritmos. Também devemos pensar no modo mais conveniente possível de definir o logaritmo de 1. Um. Sim, claro. Estive lendo a carta que o senhor me enviou, na qual o senhor comenta sobre o seu interesse em fazer essas redefinições nos logaritmos. Sim, pois poderíamos simplificar ainda mais as contas. O que é sempre bom. Pois bem, eu estive meditando muito sobre isso desde que recebi sua carta. Penso que poderíamos definir o logaritmo de 1 um como sendo zero, e o logaritmo de 10 como sendo um... Claro! Fantástico! Tenho certeza que isso irá facilitar muito as coisas. Excelente, Lorde Napier! Ora, obrigado, Professor Briggs! Hum, muito bom! Professora, mas esse Professor Briggs fez o que de importante? Além de bater palmas para o Lorde Napier e sugerir que o logaritmo de 1 um fosse zero. Bem, Sofia, ele também calculou uma nova tábua de logaritmos. Essa tábua continha números de 1 um a 20 mil, e de 90 mil a 100 mil. Quer dizer, ele fez 30 mil contas e os valores dos logaritmos tinham 14 casas decimais. Além disso, cometeu apenas 1.161 erros nas contas, o que equivale exatamente a 0,04% das contas. A maioria sendo de mais ou menos de 1 um na última casa decimal. Nada mal, não é mesmo, Joãozinho? Genial, professora! Se fosse o Joãozinho, ele tinha errado 99,96%. <risos> Mas seu nome deveria ser Mariazinha Gracinha mesmo, hein, Sofia? Acalmem-se, meninos. Bem, por mais de 350 anos, os logaritmos foram usados intensamente para cálculos. Mas também foram assumindo outros papéis, tanto na matemática como em outras ciências. Um exemplo importante é o seguinte. Se queremos traçar um gráfico num papel quadriculado de pares de números x e y, pode acontecer que os valores de x possam ser colocados na folha, mas os valores de Y sejam muito grandes. Resolve-se o problema tomando-se o logaritmo de Y. Professora, você pode dar um exemplo de onde se usa esses tipos de funções? Claro, Sofia. A escala Richter, que mede a intensidade dos terremotos, é um dos exemplos onde usamos os logaritmos. E olha, Sofia, esse é apenas um exemplo de milhares de aplicações na física, na química, na biologia. Esses outros papéis dos logaritmos são tão importantes que sobreviveram ao aparecimento das calculadoras e também computadores. Mas isso é assunto para uma outra conversa. Agora chega de história e vamos à teoria dos logaritmos. E agora? O que você vai fazer, professor? Ia esperar até a próxima aula, Joãozinho. Mas agora vou passar uma tarefa de casa. Não! Não, não, não, não, professor. Calma, classe, calma. Quero que vocês leiam livros que tratem de logaritmos. Vocês vão ler que os logaritmos também são chamados de naturais, ou de base E. Já o de Briggs são de base 10. Na realidade, os logaritmos de Napier não eram lá muito naturais. Napier não falava em base, mas a base de seus logaritmos era um número muito perto de 1. Também não poderia ter base E. Este número não tinha ainda sido inventado. Agora pensem, há alguma oposição? entre os pensamentos de Napier e Briggs. Ah, a professora é cheia de pequenas armadilhas. Vimos na conversa de Briggs e Napier que eles estavam de acordo quanto ao logaritmo de 1 ser 0 e o logaritmo de 10 ser 1. Não há, portanto, oposição entre as ideias de Napier e Briggs. Mas bem, ficamos por aqui com outra história da professora, do Joãozinho e da Sofia. Até a próxima!